Bom dia, sou eu o Alessandro, técnico profissional. Hoje vamos fazer a montagem de um cabo de rede. Mais uma dica, como é que monta o cabo de rede crossover? Padrão, de 568A para 568B. Eu estou com o cabo de rede aqui, ó. Preciso limpar esse cabo de rede vou dar a dica como é que faz a limpagem do cabo de rede com os conectores RJ45 e com a utilização do alicate limpador de RJ11 e RJ45 aqui está o descascador de fio de cabo fazer a montagem do cabo de rede Utilizando a montagem do cabo 568A para 568B, que esse modelo aqui, ele é padrão, ou internacional, que ele é 568A para 568B, é o padrão crossover. Vou montar o padrão, que ele é crossover Ele é 568A para 568B Vou fazer a montagem desse cabo Que é mais uma dica Como é que faz a montagem do cabo de rede Para as pessoas que não sabem Que tem O padrão Tem 568A para 568A Tem 568A Para 568B A pessoa escolhe Qual tipo de cabo que ela quer Se é o padrão, se é de alta velocidade Se é o de baixa velocidade a pessoa quando, quando compra o cabo Ela tem que saber No que, que ela vai utilizar esse, esse cabo Se é roteador Se é aparelho Smart TV Se é Para a torre do computador Ela pode escolher qual cabo Que ela vai utilizar no aparelho Eu sou técnico, eu tenho conhecimento. Eu estudei, eu tenho o um certificado, diploma do SENAI, que é componentes eletrônicos, a gente pode estudar, ter aperfeiçoamento um profissional, profissional, conhecimento na área, como é que faz a montagem do cabo de rede? Ensinar a pessoa a utilizar no aparelho. Eu tenho o certificado, entendeu? Aqui é um componente eletrônico. Aqui ó, é o 568A para 568B. Aqui está o rj 45 que eu vou utilizar. Esse aqui se chama as Conectores RJ45, Cabo de Rede. Que ele é padrão. Ele é 8 vias. É, 4 pares ou 8 vias. No caso, eu vou utilizar 2. A pessoa escolhe qual tipo de cabo que ela vai utilizar. Esse aqui é o padrão 568 A para 568 B. É o crossover. Mas a pessoa pode escolher qual tipo de cabo que ela quer utilizar. Ela pode escolher outro. Entendeu? Outro código, outro padrão de, de, de, de cabo de rede. Esse aqui é o modelo. Eu vou montar esse. Crossover para o cliente. Se ele não gostar, a gente pode trocar. Os conectores por outro por outro cabo, é só fazer a montagem. Na hora de montar é só saber fazer a montagem direta do cabo. Por isso que a pessoa tem que saber montar o cabo de rede. Que é ela que escolhe qual modelo que ela vai montar. Hoje a gente vai aprender a montar o 568A para 568B Que é o cabo de rede crossover Que é para dados Tráfico de dados, tráfico de voz Esse aqui é padrão, é para rede De torre para torre De Wi-Fi, de roteador para roteador Você tem que montar... na montagem correta, para não ter interferência na televisão, não ter interferência no roteador, Acho que a pessoa tem que escolher qual é o cabo que ela vai montar. Isso aqui é certificado pela ISO, pela IMETRO. Tem gente que não sabe nem comprar o cabo. A pessoa tem que escolher qual é o cabo que ela vai utilizar. Eu tenho um certificado. Eu posso aprofundar meus conhecimentos técnicos. Estudar para saber qual cabo que é, que é padrão, qual cabo que eu posso utilizar maior Testar, tem um testador para você testar a velocidade Para ver se está funcionando perfeitamente Se está com sinal bom, se está com sinal ruim A pessoa tem que saber montar o cabo tem que montar na sequência correta os conectores Não é fácil de fazer a montagem. Também não é difícil, a pessoa tem que aprender, né? A sequência, ó, verde claro, verde, laranja claro, azul, azul claro, laranja, laranja claro e marrom. Esse lado aqui é o 568A. Aqui, ó, os conectores RJ45 já tá tudo já no lugar correto, ó. Agora é só fazer a grimpagem a, a e testar no testador. já tá certinho no lugar. Ó. Que é o cabo de rede T568A crossover. Agora esse aqui é o lado B. Esse aqui já é diferente já as cores já são outras cores, que é o padrão, é o T568B. Essa montagem aqui é só para quem conhece mesmo, tem conhecimento, que ela vai usar, utilizar no roteador, se é na torre, se é na mais, mais TV, a maioria são esses cabos, Crossover, 568A para 568B, é mais uma dica pessoal, para você quando for comprar o cabo, você saber qual o cabo que você vai comprar você precisa saber, conhecer Ter conhecimento Você vai comprar um de alta velocidade Que é para alta velocidade Você tem que comprar um padrão Um cabo que seja compatível Para ele funcionar perfeitamente No aparelho